Olá pessoal, meu nome é Deisiane, eu tenho 21 anos, sou casada. Na igreja onde eu congrego, eu sou professora da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Bom, atualmente eu estou à procura de conhecimento bíblico aprofundado. Estou à procura realmente de um estudo bíblico, de um curso de teologia, para que eu possa transmitir com convicção aquilo que eu passar, né, para as pessoas que eu estiver lecionando ali naquele momento, para que elas não venham a ser confundidas, para que eu venha passar da forma correta a palavra de Deus. E nessa procura eu encontrei a Universidade da Bíblia, na qual tem oferecido um conteúdo muito abrangente, o é um, um curso completo de teologia. É muito bom. É, aquilo mesmo que eu estou procurando, onde fala da história bíblica, onde fala da geografia, tudo dos fatos reais. É, é um curso muito confiável e eu quero isso para minha vida, eu quero esse conhecimento porque a gente vê a carência que a igreja tem hoje da falta de conhecimento, pessoas leigas, até mesmo pastores. Então, a gente não pode deixar que essa falta de conhecimento, ela cresça, mas que ela diminua e eu vejo a necessidade na minha vida, né, eu como professora, eu não posso ficar sem esse curso, eu preciso de fazer esse curso teológico, e eu indico também para quem quiser fazer, procure a Universidade da Bíblia, que vocês com certeza vão se agradar do conteúdo que ela oferece. É isso aí, pessoal.